Olá, eu sou Eliel, já tenho 25 anos, sou da cidade de Itiúba e estou aqui em Salvador vivendo a Escola de Missão. Eu conheci a Escola de Missão através de uma de suas missões que foram realizar em minha cidade, então não pensei muito e desde já me decidi a vir nove meses da minha vida ao Deus que me deu a vida. Durante esses nove meses que vim viver a escola de missão, estou tendo a experiência de aprender e de viver como missionário e de discípulo de Jesus Cristo. Fazemos pequenas missões, mas com grande amor. Temos a missão de compaixão, onde realizamos visitas nos hospitais às pessoas idosas que foram abandonadas. Também ajudamos jovens do bairro que estão grávidas através do projeto Sonho de Mãe. Participamos também do projeto Reforço Escolar, onde ajudamos as crianças no desenvolvimento escolar, que é tão necessário nesse bairro que é tão carente. Também temos as missões de evangelização. Fazemos isso de porta a porta, na casa das pessoas, e também fazendo visitas em paróquias é, do interior do Estado. Para sermos missionários, necessitamos também de formação. E é por isso que a Escola de Missão nos oferece várias disciplinas, entre elas, antropologia, ética, sentido cristão do sofrimento. Isso faz com que nós possamos conhecer a nossa igreja e sermos uma igreja em saída. O Espírito Santo é quem vem nos conduzir durante todo o tempo de Escola de Missão. Por isso, a vida espiritual é muito importante. Nós temos a alegria imensa de todos os dias poder louvar a Deus, além de poder contemplar-o através da adoração, onde ficamos uma hora em silêncio diante de Jesus, que se faz tão presente. Temos a alegria de viver a missa todos os dias também, e assim receber Jesus Cristo presente na Eucaristia, que é o seu corpo e também o seu sangue. Isso é o alimento que nós necessitamos para sermos cheios de alegria e assim saber viver uma boa fraternidade. Sabemos que nessa vida não fazemos nada sozinho, então é por isso que a Escola de Missão nos dá essa oportunidade de aprendermos a viver como os irmãos. É, eu, por exemplo, vivo numa casa com mais seis meninas. Às vezes brigamos, claro, mas é isso que nos ajuda a crescer no amor fraterno, a respeitar um como é. É uma grande graça vivermos essa diversidade, essa diferença de culturas, pois somos latinas e europeias morando na mesma casa. Então, vivemos uma grande família, assim como Deus quer. Enfim, a Escola de Missão é a oportunidade única que temos na nossa vida de viver essa experiência de viver com Deus, para Deus. Então, por que não você? Se você sente um chamada no seu coração, venha participar.